Olá pessoal boa noite a todos e a todas estamos aqui iniciando a nossa última atividade síncrona do curso de formação inicial em recursos educacionais abertos que é uma realização da SEAD a Secretaria Especial de Educação à Distância da UFMS e é um prazer e uma alegria estar com vocês aqui nessa noite para a gente conversar mais um pouquinho sobre rea sobre educação aberta eu sou a professora Daiane para quem não me conhece para quem está chegando agora também no curso seja bem-vindo seja bem-vinda muita gente estava meio atribulado ali no começo do semestre e resolveu começar o curso agora mas ainda dá tempo de se organizar né e cumprir com as atividades com as trilhas até a data de 15 de dezembro e vai ser muito bom que todos vocês continuem com a gente continuem estudando e se aperfeiçoando nesse tema que é tão importante e tão relevante nesse momento que a gente está vivendo eu preparei aqui hoje uma conversa de uma hora mais ou menos deixa eu aumentar meu slide aqui, é, para a gente retomar algumas questões importantes e principalmente focalizar na questão da, da, dos repositórios de recursos educacionais abertos, de ferramentas abertas, como que a gente pode publicar recursos educacionais abertos. Tem várias informações sobre isso nas trilhas, mas eu resolvi organizar aqui hoje, é, e trazer também elementos novos que não estão nas trilhas, mas que depois a gente coloca todos os links lá para vocês terem acesso. E antes de eu começar a falar sobre os conteúdos, eu quero contar um pouquinho sobre mim e por que eu estou aqui hoje falando com vocês, por que, que eu estou coordenando esse curso, por que, que eu fiz a proposta desse curso, é, só contextualizando um pouquinho para vocês então eu sou professora da faculdade de educação e estou desde 2017 na chefia da divisão de educação à distância da SEAD que é a nossa secretaria né, responsável por todas as ações de EAD dentro da UFMS eu trabalho com educação à distância há 12 anos e faz pouquíssimo tempo apenas três anos que eu comecei a me interessar a estudar mais sobre educação aberta e recursos educacionais abertos e eu conheci essa proposta dentro da OAB, que é a Universidade Aberta do Brasil é um programa que financia as ofertas de educação à distância nas instituições públicas de ensino superior no Brasil e em 2017 é, a CAPES ofertou um curso para os gestores de AD nas instituições, para que a gente conhecesse a proposta é, do que eram recursos educacionais abertos, e nesse contexto também, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho da, da, da trajetória dos REA no Brasil, é, os recursos produzidos dentro da Universidade Aberta do Brasil começaram a ser obrigatoriamente licenciados, né, com licenças abertas para permitir o reuso, o remix, né, e, e a otimização aí dos recursos públicos que são investidos na produção desses materiais. E aí, em 2018, eu também coordenava o curso de pós-graduação Lato Senso em Mídias na Educação, e, e nesse curso é, eu pude materializar de certa forma a minha primeira experiência com recursos educacionais abertos e foi um desafio muito grande porque é, nem os estudantes nem os professores né os orientadores do trabalho final de curso conheciam muito bem a proposta conheciam recursos educacionais abertos e as licenças e a gente se desafiou a substituir o artigo, o famoso artigo científico, né, que a gente é, faz na, na finalização dos cursos, a gente substituiu por um conteúdo digital é, licenciado em Creative Commons. Foi um processo muito bacana, de muita produção, de muita criatividade, e nós tivemos... Agora não vou saber certinho o número, mas mais de 240 alunos que formaram foram trabalhos individuais, então a gente teve mais de 240 recursos educacionais abertos produzidos nesse curso. E aí eu, eu fiz toda a formação da CAPES e me tornei embaixadora de recursos educacionais abertos na UFMS. E aí surge esse curso justamente por essa paixão é, de compartilhar conhecimentos, né, é o que nos move, e, e como um dever que eu tenho dentro da instituição de, de, vez mais, profissionais da educação, gestores, né, e levar essa formação para o maior número de pessoas que a gente puder, para que todos conheçam e possam experimentar o poder do compartilhamento, né, é, para que a gente possa cada vez mais pensar numa democratização de acesso ao conhecimento. Então, esse é o contexto que, é, do curso que vocês fazem parte, e, e a gente vai continuar com esse projeto por mais dois anos, até que a gente consiga formar é, 3 mil profissionais, 3 mil professores dentro desse, dessa formação inicial e temos muita vontade de continuar isso né, por meio de um, de um curso aberto então a gente está pensando como que a gente pode continuar isso depois e o papel de vocês é mais importante ainda né? porque fazendo essa formação vocês serão grandes responsáveis também por continuar compartilhando essas informações, esse conhecimento com outras pessoas, né, para que mais professores, mais profissionais da educação tenham acesso a esse conhecimento e possam descobrir também as potencialidades né, do uso, do reuso e do compartilhamento de recursos educacionais abertos. Bom, quem já acessou as nossas trilhas, já deve ter contato com, com os conceitos né, de educação aberta e ré. E eu só quero destacar alguns pontos aqui para a gente chegar lá nos, nos repositórios. É, e Eu gosto muito dessa citação, que é de um material produzido pelo Theo Amiel, é, que ele diz o seguinte, a educação aberta está diretamente relacionada às práticas que nos ajudam a repensar o conceito de autoria e promovem o protagonismo de professores e alunos, enfatiza a produção colaborativa e o conhecimento compartilhado construído por distintas pessoas em torno de interesses comuns. E eu gosto de chamar a atenção para essas palavras aqui que eu coloquei em negrito. E muitas vezes a gente acha que a autoria, que a gente ser autor, é só se a gente publicar um artigo científico, só se a gente publicar um livro. E não é, não é só isso, né? A autoria, ela está em todas as coisas que a gente produz, em tudo aquilo que a gente cria. E a maioria das coisas que a gente produz e que a gente cria... A gente não costuma compartilhar. Então, como que a gente vai promover o protagonismo, o nosso protagonismo enquanto professores e o protagonismo dos nossos estudantes enquanto aprendizes por meio de uma produção colaborativa, né? Produzir. Essa é outra outra palavrinha-chave bem importante, né? É a gente. É bonito a gente falar aqui em aprendizagem colaborativa, mas quem aqui poderia compartilhar? Se quiserem escrever no chat, eu estou acompanhando aqui. É, o quanto é difícil a gente trabalhar de forma colaborativa, né? dentro é, das nossas agendas, dentro dos nossos fluxos de trabalho. Muitas vezes a gente acaba fazendo coisas é, sozinho por conta de que não existe essa cultura do trabalho colaborativo e do compartilhamento e às vezes a gente dê, a gente perde o potencial de alguns projetos porque a gente acaba é, se desmotivando pela, pelo fato de estar trabalhando sozinho em algumas coisas e eu queria que vocês compartilhassem quem é que já teve alguma experiência bacana ou alguma experiência ruim de, de trabalho colaborativo no âmbito da escola, no âmbito da aprendizagem e como que a gente pode mudar essa, essa nossa, essas nossas estratégias de compartilhamento daquilo que a gente produz. A gente produz muitas coisas e nesse período de, de trabalho remoto né, a gente produziu ainda mais porque a gente não estava presencialmente na escola ou na universidade, a gente teve que produzir conteúdos. E quem aqui não foi pesquisar coisas na internet para produzir algum material? A gente sempre pesquisa, a gente sempre busca um modelo, uma ideia, uma estratégia. Só que nem tudo que a gente busca na internet nem tudo que está disponível e gratuito na internet é um conteúdo aberto muitas vezes são materiais protegidos por direitos autorais e aí não tem claro qual que é a licença a gente fica com dúvida se pode usar se não pode usar então, nesse momento que a gente viu de pandemia eu senti cada vez mais a necessidade de a gente criar essa cultura do compartilhamento e do acesso aberto e da gente ter repositórios institucionais é, para colocar os nossos materiais, para compartilhar aquilo que a gente produz para que outras pessoas possam se beneficiar também desse recurso que a gente produziu e possam melhorar esse recurso possam compartilhar de novo adaptar para os seus contextos e isso é muito legal é uma circularidade virtuosa que a gente fala né dos recursos educacionais abertos e muitas dúvidas pairam né sobre esse conceito porque às vezes é muitas pessoas perguntam para mim ah, mas se eu colocar meu material como recurso educacional aberto eu vou perder a autoria e não é verdade isso, né? Todas as licenças Creative Commons, elas têm como condição principal a autoria. E daqui a pouco vocês vão ver isso. Então é muito mais fácil a gente perder a autoria de um material que a gente coloca na internet sem uma licença, porque as pessoas não vão saber que tipo de licença e como que elas podem usar, do que se a gente compartilhar num repositório com uma licença definida, e aí as pessoas vão saber quais liberdades elas têm de usar aquele material. E isso dá uma segurança, tanto para o autor, como para as pessoas que vão utilizar. A Daiane está falando aqui que nas universidades e escolas, é, a gestão deve orientar e fomentar esse debate. Sim, Daiane, concordo com você. É, mas... Muitas vezes, quem está na gestão não conhece esse debate. Então, é importante que nós, professores, também, a gente fomente esse debate entre nossos colegas para que possa chegar até a gestão propostas é, para ampliar esse debate, para ter uma política institucional de recursos educacionais abertos. Então, é importante que a gente se mobilize também enquanto professores, para que isso aconteça. É, bom, eu deixei aqui na sequência esse vídeo, que é o Poder do Aberto. Ele está disponível lá no curso, eu não vou rodar ele aqui, mas ele faz parte dessa, dessa sequência que eu faço nesse slide. E quem não assistiu, gente, esse vídeo é muito importante para a gente entender é, é, como que... A educação aberta tem potencial, né, e os recursos educacionais abertos têm potencial de, de democratizar o acesso ao conhecimento, que a gente nem imagina. Bom, então, os recursos educacionais abertos, dentro desse contexto que a gente falou, de abertura e de cultura livre, né, são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa que estejam em qualquer suporte de mídia em domínio público ou licenciados de forma aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. Então, os REA podem incluir cursos, é, módulos, livros, artigos, vídeos, testes, imagens, software, ou qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. Então, tudo aquilo que pode ser usado como uma estratégia, um material de ensino aprendizado ou pesquisa, ele pode ser o um REA desde que ele seja licenciado de forma aberta. E esse videozinho aqui também, que vocês já devem ter assistido lá no curso, não vou mostrar ele aqui porque ele está disponível lá também, é, ele mostra de uma forma bem didática como que funciona essa circularidade virtuosa dos ré que a gente falou. E essa circularidade virtuosa, ela está inserida num, num conceito que a gente chama de cultura livre, que é essa visão de mundo baseada na liberdade de usar, distribuir e modificar trabalhos e obras culturais, científicas e tecnológicas de forma livre. Então, o conceito de aberto tem a ver por com esse apreço pelo ato de compartilhar, e se sustenta no princípio de que as melhores obras são feitas e aprimoradas de forma coletiva. Mas, como eu falei, trabalhar de forma coletiva é algo que a gente ainda não aprendeu. Né? Eu tenho um grande desafio sempre, eu trabalho com, com as turmas de licenciatura, né, principalmente pedagogia, e sempre que a gente propõe um trabalho coletivo, há uma certa resistência do grupo, né, porque quando a gente trabalha de forma coletiva, a gente precisa exercitar várias coisas, né, paciência, empatia, né, ouvir o outro, respeitar a opinião do outro, e muitas vezes a gente quer fazer as coisas para cumprir com o um protocolo, ao invés de passar realmente por uma experiência de aprendizagem, de produção coletiva e colaborativa. Então, isso é algo que nós, professores, também precisamos aprender. Nós, professores, somos eternos estudantes, né? Eternos aprendizes. A gente nunca vai parar de aprender. A gente aprende o tempo todo... Durante toda a vida e em todos os lugares e situações que a gente vivencia, a gente está aprendendo alguma coisa. Né? E nós, como professores, né, a nossa profissão de ser professor nos, nos tensiona essa aprendizagem até mais sistematizadamente. Né? Então, nessa condição de aprendiz, a gente precisa aprender também a trabalhar de forma colaborativa. Então, dentro da, da trajetória dos REA no Brasil, a gente teve alguns eventos importantes, né, que é legal vocês conhecerem. E eu acho que esse aqui não está, não está dentro do, do conteúdo do curso REA. Nós, mas nós tivemos em 2011 um projeto de lei que até hoje está lá aguardando o um parecer da comissão de 2011. E esse projeto de lei propõe o um uso livre é, para fins educacionais de toda obra intelectual que tenha sido subvencionada ou paga pela administração pública. Então, um projeto muito audacioso, ele demorou muito, passou por muitas tramitações, né, e a gente ainda, ainda não temos um consenso do que vai acontecer dentro desse projeto. Quem quiser acessar, depois eu deixei o link para ver como que está, quais foram as discussões no âmbito desse projeto. E em 2008, a gente teve, até está tá errado aqui, um, o 2008 tinha que ser antes do 2011, eu coloquei errado. É, o, o caderno REA para professores, que foi a primeira publicação, né, um caderno introdutório sobre recursos educacionais abertos para professores, foi publicado pela Iniciativa Educação Aberta, e esse caderno é muito legal, porque ele traz conceitos básicos para a gente entender o que são recursos educacionais abertos, como que a gente pode é, implementar isso na nossa prática. Em 2015, a gente teve a formação no âmbito da CAPES UAB, né, onde é, passou-se por um processo de revisão de políticas e sistema para rea no âmbito da UAB, e logo em seguida, em 2016, foi, lance, é, foi colocado nas, nas, nas fichas, né, os termos de bolsistas da UAB, a obrigatoriedade de indicação das licenças, é, ou seja, todo, todo profissional que trabalhar no âmbito da UAB que recebeu um recurso público para produzir um material ele obrigatoriamente precisa licenciar esse material de forma aberta. Então, todo material produzido no âmbito da UAB CAPES está hoje dentro desse repositório que foi lançado também em 2016 que é o EDUCAPES, que é o repositório de recursos educacionais abertos da CAPES. Então, aqui, é, hoje o EDUCAPES não recebe só é, materiais da UAB CAPES, mas recebe materiais do mundo inteiro, né, de qualquer pessoa que quiser colocar um, um recurso educacional aberto nesse repositório, pode ir lá fazer o seu cadastro e colocar. Em 2017, a gente teve a publicação do Guia de Educação Aberta pelo Instituto Educa Digital, em parceria com a Iniciativa Educação Aberta, e esse é um guia, né, que é importante para gestores, né, um guia para implementação de uma política de educação aberta nas instituições de ensino. Então, se alguém aqui é gestor, ou está perto de algum gestor e quiser dar uma olhada nesse material, é bem importante... Para pensar numa estratégia institucional. Depois, em 2018, a gente teve é, uma publicação dessa portaria do MEC, colocando critérios para a criação e distribuição de recursos educacionais abertos no âmbito do MEC. Ficou errado aqui, depois eu vou corrigir. Comete, mas é MEC. É, essa portaria ela traz alguns conceitos desse projeto de lei aqui que está parado, e ela regulamenta isso no âmbito do MEC. Depois, em 2018, a gente teve a publicação de um documento chamado Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, é, que também inclui uma discussão sobre recursos educacionais abertos. Depois, em 2018, a gente teve a capacitação dos gestores da UAB, em 2019, a gente teve o curso de embaixadores de REA, E em 2020... Só... Em 2020, a, gente, é, a iniciativa Educação Aberta lançou esse projeto chamado Líder Educação Aberta, que está certificando professores e gestores da educação básica também nessa formação em REA. E também acabou de lançar um site chamado Escolha Livre, que é um guia sobre software livre e recursos educacionais abertos, que eu já vou mostrar para vocês também. Então, temos novidades ainda em andamento. E eu trouxe aqui uma lista de 10 benefícios das práticas abertas, que depois vocês podem também é, fazer o teste que a gente colocou num fórum, que é... É, opcional lá no final do curso tem um fórum para você testar qual é o seu nível de abertura como que é, é o seu perfil né a gente traça o nosso perfil com relação à educação aberta e aos recursos educacionais abertos e é importante a gente saber quais são esses benefícios das práticas abertas para a gente traçar esse perfil para a gente saber onde a gente está e para onde a gente gostaria de ir com relação às nossas práticas. Então, em primeiro lugar, a gente tem, né, como primeiro benefício, facilitar o acesso de todas as pessoas ao conhecimento, que é o que a gente já falou várias vezes aqui, promover a liberdade e a criatividade de produção, incentivar práticas de colaboração, participação e compartilhamento, integrar a tecnologia na sala de aula de maneira produtiva, planejada, e que promova a ideia de autoria entre professores e estudantes. Então, não é uma instrumentação técnica, não é simplesmente usar a tecnologia pela tecnologia, mas sim pensar de que forma essas tecnologias, essas ferramentas, podem instigar professores e estudantes a serem autores. A disseminarem as suas ideias e as suas vozes é, por meio de inúmeras estratégias que estão disponíveis hoje. Reconhecer educadores e estudantes como autores, melhorar o conhecimento que já existe e permitir que sejam aprimorados e adaptados a realidades locais, permitir que o material didático e outros recursos sejam aprimorados e compartilhados universalmente. Para apoiar a aprendizagem, possibilitar o compartilhamento de recursos de aprendizado entre instituições, acadêmicos e comunidades de prática, encorajar o desenvolvimento, a aceitação e adaptação de ferramentas e padrões técnicos abertos e garantir o melhor uso do investimento público. Então, esses são alguns, alguns dos benefícios que a gente tem com as práticas abertas. A Giovana está falando aqui que esse curso tem despertado muitas possibilidades de novos projetos. Estou apaixonada e pretendo rever, reestudar algumas partes. Muito legal, Giovana. Esse é o objetivo. Né? Às vezes a gente não consegue digerir tudo ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente tem que voltar mesmo para rever aquilo que, que ainda ficou incompreendido. E é muito legal quando, quando a gente tem uma proposta que nos instigue a pensar no que a gente está fazendo, a pensar nos nossos objetivos enquanto professores, enquanto profissionais da educação. Então, dentro desse contexto, os REA eles estão baseados nessas cinco liberdades que vocês já devem ter visto lá no curso, né? Revisar, reter, remixar, redistribuir e reutilizar. Então, para ser um REA, é, o material tem que ter essas liberdades. E como que isso é possível? É, isso é possível por meio das licenças abertas, que também... É, Existem vários, não existem só Creative Commons, mas a licença Creative Commons ela é a mais comum e também, eu acredito que é a mais fácil de, de ser compreendida e utilizada. E como no Brasil a gente tem um site do Creative Commons que é mantido pela FGV do Rio de Janeiro, a gente tem muitas informações bacanas, a gente tem um grupo de apoio no um Telegram, então, a gente tem várias possibilidades de a gente aprender sobre as licenças. E parece um pouco difícil, no começo, entender aquelas siglas e aqueles, aqueles símbolos, mas depois a gente vê que não é tão complicado assim, e a gente é, vê o potencial que as licenças têm para o nosso trabalho. Então as licenças abertas elas estão inseridas dentro desse contexto do direito autoral né eu trouxe aqui um trechinho lá do site que diz o seguinte a ideia de acesso universal à pesquisa à educação e à cultura é possível graças à internet mas os nossos sistemas jurídicos nem sempre permitem que essa ideia seja colocada em prática os direitos autorais foram criados muito antes do surgimento da internet e podem dificultar a execução de forma legal de ações que tomamos como certas na rede, né? Que a gente está acostumado a copiar, colar, editar a fonte, publicar na rede. Então, para alcançar essa visão do acesso universal, a gente precisa de uma infraestrutura livre pública e padronizada que cria esse equilíbrio entre a realidade da internet e a realidade da lei de direitos autorais a nossa lei de direitos autorais no Brasil é muito antiga e ela vive sendo adaptada para essas questões da internet ela passou por uma revisão recente tá em discussão ainda mas ainda não é não chegamos a um consenso do que seja um padrão ideal para a gente pensar nos direitos autorais na era da internet. Então, o que é o Creative Commons? O Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos, que permite o compartilhamento e o uso da criatividade e do conhecimento através de instrumentos jurídicos gratuitos. Então, o CC, ou Creative Commons, ajuda a gente a compartilhar o nosso conhecimento e a nossa criatividade por meio dessas licenças. E já, já vocês vão entender como que isso é possível. E também tem uma historinha muito legal, né? Quem quiser, deixei aqui também o um link de um livro para você entender mais sobre o Creative Commons. E... E tem um vídeo também que está disponível lá no, no curso, que conta a história de quando o, o Larry Lessing, junto com o seu grupo de pesquisadores, né, foram atrás das, do, do setor jurídico lá dos Estados Unidos para pensar numa estratégia de modelos, né, novos modelos de gestão de direito autoral. E eles, eles falaram o seguinte, olha, a gente não tem uma solução, sejam criativos. E aí ficou o nome da licença, né? Sejam criativos, Creative Commons. E logo que foi lançado o, o Creative Commons, é, é, foi criada a Wikipedia pelo Jimmy Wales, que é uma enciclopédia baseada na colaboração. E foi uma, uma das iniciativas pioneiras nesse campo, que até hoje se mantém forte e em crescimento. Então, se, vocês, se alguém quiser saber mais sobre isso, tem esses links disponíveis lá no site, e depois vai ficar no slide também. Bom, agora vamos a esses símbolos aqui, que primeira vez que eu vi, eu também fiquei um pouquinho assustada. Como que eu vou entender e como que eu vou operacionalizar isso aqui na prática. Mas as licenças todas são baseadas nessas quatro condições. Como eu falei, a primeira condição é a atribuição. Ou seja, sempre tem que citar o autor. Mesmo que seja uma licença aberta, que você possa usar, remixar, e fazer obras derivadas daquele material que você está que você utilizando, você tem que citar o autor. Tá? Então, por exemplo, se você pega uma imagem que, ou um infográfico que foi produzido pelo autor X, e você vai melhorar esse infográfico, colocar outros dados, e, sei lá, vai transformar num vídeo, vai colocar num material de texto, você vai colocar lá uma observação de que esse material foi adaptado, qual é a licença, quem que é o autor. Se tiver um link do material original, melhor ainda. E a pessoa que leu o seu material, ela vai saber que você usou aquela imagem, de quem era aquela imagem, o que, que foi que você adaptou daquela imagem. E isso é muito bacana, porque permite a gente ver na prática como que as... Ah, os materiais são remixados e são adaptados nesse contexto, juntamente com as licenças. A segunda atribuição é a atribuição não comercial, que é o NC. Então, o NC ele não permite uso comercial. A terceira atribuição é o ND, que é, não permite obras derivadas. Ou seja, o ND ele nem pode ser considerado um REA, porque ele não permite derivações. Então, ele fere um dos cinco R's, que é o REMIX. É... E o SA, que é o atribuição compartilhar igual, que obriga você, é, quando você usa um material que tem uma licença SA, o novo material que você remixou, você tem que compartilhar com a mesma licença, obrigatoriamente. E aqui nesse quadro, a gente tem as seis licenças e é, quais as liberdades que elas têm. Então, a gente tem aqui o domínio público, que não exige atribuição, que é o, o, o ser cortado assim, o CC-BY, que é só o bonequinho, o símbolo dele, e ele tem todas essas liberdades, é chamada licença de cultura livre, porque ela dá todas as liberdades, né, de copiar e publicar, atribuição exigida, uso comercial, modificação e adaptação e troca de licença. O CC-BY-SA, que é, não permite troca de licença, porque ele te obriga a compartilhar com a mesma licença. O CC BY-ND não permite obras derivadas, então ele não é um REA, não pode ser um REA porque não permite modificação e adaptação. E o CC BY-NC, que não permite uso comercial. E o CC BY-NCSA não pode uso comercial e não pode trocar de licença. E o NC ncnd que não pode uso comercial e não pode. Então, também não pode ser considerado uma licença, um recurso educacional aberto. E tem esse outro quadro para ajudar mais ainda vocês entenderem a interoperabilidade das licenças. Ou seja, se eu pegar um material que, por exemplo, um texto que tem uma licença, é CC by NCSA com a CC by SA e ele vai me mostrar aqui se eu posso combinar ou não essas licenças em diferentes materiais para a produção de obras derivadas então aqui eu faço o cruzamento de todas elas para saber se eu posso compartilhar lá no nosso curso tem um link que permite você fazer isso também de forma automática por exemplo, você tem dois materiais. Um tem uma licença e o outro tem outra licença. Você quer combinar esses dois materiais num outro material derivado. E aí você vai lá e marca qual é a licença do primeiro material, qual é a licença do segundo e o sistema vai te falar se você pode combinar ou não. Então é uma outra estratégia bem legal da gente conseguir de forma mais rápida é entender essas recombinações. Eu deixei também aqui um videozinho que está disponível lá no curso, então não vou mostrar, mas que mostra algumas práticas legais que a gente tem, pode ter nos sites de busca é, para a gente usar, por exemplo, imagens da internet, né? A gente identificar as licenças e usar de forma segura materiais que estão na internet. Então, o Creative Commons, ele se apresenta como uma solução social né, ao copyright, né, o padrão de todos os direitos reservados. E a gente precisa entender também um pouquinho sobre os formatos abertos, né, para que a gente possa, além das licenças, permitir que as pessoas que tenham acesso ao nosso material tenham facilidade de, de usar, de remixar e de, de compartilhar novamente em outros formatos então a forma como é o que vai tornar o nosso material um recurso educacional aberto é além da licença é o formato que a gente compartilha tá e isso é bem importante também da gente entender e eu deixei aqui então alguns sites ou o iniciativa educação aberta para vocês explorarem um pouco mais o mapa global de ré que é bem legal para vocês navegarem aí pelo mundo todo e conhecerem quais são as iniciativas globais de educação aberta e recursos educacionais abertos tem também o site do Instituto Educa digital que tem um material referenciado sobre é, projetos de educação aberta no contexto da cultura digital e eu deixei o link também da ferramenta de autoavaliação, mas está disponível para vocês também lá naquela atividade extra. né? Quem quiser compartilhar é, o seu perfil com o grupo, fica à vontade para fazer isso lá no nosso fórum. E eu separei aqui, organizei algumas ferramentas, alguns recursos abertos é, em software livre, que são alternativas que a gente pode ter para experimentar esses recursos, é, que são formatos abertos e que nos ajudam a pensar nessa, nesse ecossistema dos REA, né, que, e, e a gente sabe que os formatos abertos facilitam bastante o compartilhamento e o reuso. Então, como eu falei, esse ano o Instituto, a iniciativa Educação Aberta lançou esse site chamado Escolha Livre, e aqui tem várias opções de software livre, é, tutoriais, muita coisa bacana que eles organizaram. Eu separei alguns aqui para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Bom, o primeiro é o Moodle, né? o ambiente virtual de aprendizagem mais queridinho, não só das instituições públicas, mas como ele é aberto, todas as instituições, inclusive privadas, podem usar, podem adaptar, podem personalizar. E essa que é a grande questão dos formatos abertos. Né? A gente tem acesso ao código dos programas. E a gente pode modificar isso de acordo com a nossa realidade, personalizar. O Moodle tem uma infinidade de plugins e de ferramentas que podem ser colocadas dentro do Moodle como estratégias para avaliação da aprendizagem, para organização de conteúdos. Então vale a pena quem ainda não conhece, né? As instituições experimentarem o Moodle também. A gente tem algumas opções de ferramentas de comunicação, de mensagens e vídeo, a gente tem o Signal que é uma ferramenta aberta, tem chat privado, também tem bate-papo por vídeo, mensagens instantâneas. É, junto com ele, nós temos o Telegram, que é mais conhecido do que ele. O Telegram, ele tem bastante diferencial com relação ao WhatsApp, né? ele tem várias ferramentas de, de controle, de grupo, de gestão, gerenciamento permite a criação de canais, ou seja, um canal onde as pessoas vão apenas receber conteúdos e não vão enviar mensagens, é, chat privado, grupos de até 200 mil pessoas, né, com todo o gerenciamento, é, dá para agendar mensagens, tem uma série de vantagens bem bacanas dentro do Telegram. A gente também tem uma alternativa de editor de texto online que é o OnlyOffice. Ele tem um editor de texto, de documentos, de planilhas, apresentações. Então, é uma ferramenta bem bacana também é, para quem precisa trabalhar online de forma remota. Tem esse essa ferramenta colaborativa que é o WiderPad que também é super legal. Vou ver se eu consigo compartilhar o link aqui com vocês para vocês experimentarem como é. Acessem aí. E aí você, é só escrever o nome. Escrever o nome de vocês e deixa um recadinho aí. Ele fica marcado. Você pode escolher a cor que vai ficar as coisas que você vai escrever. E tem um chat também dentro dele. Então, na medida que vocês entram, tem, é, aparece uma bolinha e você pode escolher que cor que você quer ficar com o seu nome, tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês verem o que está acontecendo aqui no texto, só um pouquinho. Vou ver se vai dar certo. Ah, aqui. Aí, legal. Muita gente já entrou. Então, essa é uma ferramenta bem simples, mas muito fácil de trabalhar, acessível. Não precisa fazer login, não precisa fazer nada. É só entrar, colocar o nome e escrever. E é muito legal a gente experimentar coisas novas sempre. Bom, vou deixar vocês escrevendo aí. E vou voltar aqui para a minha apresentação, que a gente já está finalizando o nosso tempo. Uh, achei. Depois a gente tem ainda, para uma alternativa ao Microsoft Office, a gente tem o, o LibreOffice, que também tem todos os editores de texto. É, o LibreOffice está excelente, gente, cada dia melhor. Eu gosto bastante dele, não, não fica para trás é, com relação às, ao pacote Office. É, nós temos como opção de ferramenta de interação síncrona o Jitsi, que também permite gravação, apresentação de tela. E eu esqueci de colocar uma outra aqui, que, que se chama Jami que É bem legal também. O Jami você instala no computador. Vou mandar o link aqui para vocês verem. Quem quiser testar, experimentar. A gente também tem o OBS Studio para gravação de vídeo, para é, transmissão de vídeo. Tem o Big Blue Button, que é um sistema também de de conferência via web, tem integração com o Moodle. Você pode, se você tiver um servidor, você pode instalar no servidor. O Elos é uma, uma, uma plataforma baseada no BigBlueButton. Ele tem um plano free para 15 pessoas também, quem quiser experimentar. Para edição de vídeo, a gente tem o OpenShot, também é programa para instalar no computador. Tem o Shotcut também para instalar no computador. E temos aqui um streaming de vídeo aberto que pouca gente conhece, que é o LibreFlix. Eu uso bastante o Libre Flix para desenvolver atividades para os meus alunos. Tem vários filmes independentes, é, não tem mensalidade, tem filmes e documentários que, que fazem a gente pensar e é muito bacana. Inclusive, já vou deixar uma dica de filme que tem lá no Library Flix que se chama O Menino da Internet é, é um filme que conta a história do Aaron Swartz e ele ele deixa eu pegar o link aqui para mandar aqui para vocês ele é um ativista, né? de programação e a história o filme conta a história dele com a fundação do Reddit né? e a luta dele em prol da cultura livre e do acesso aberto ao conhecimento então é um filme muito bacana que se insere dentro desse contexto que a gente está estudando aqui também para edição de imagem a gente tem o GIMP que também precisa instalar no computador, o Audacity para edição de áudio, a gente tem o Scratch, quem não conhece o Scratch, é maravilhosa essa ferramenta para criação de jogos, animações, história, né? um, um, um programa baseado em colaboração, em remix, e em programação em blocos, né? inspirado no Lego. Então, dá para trabalhar online, dá para instalar também no computador. Tem o Scratch Junior, que é para crianças pequenas, tem o um aplicativo para celular também. E vamos aos buscadores de internet. Temos o DuckDuckGo, que é um buscador de internet que não coleta dados, que não tem anúncios, nem sugestões. Você foge do Big Data, né? Você pode pesquisar lá alguma coisa para você comprar, sem depois aparecer no seu Facebook como sugestão de compra. Tem também o Tor Browser, que é, é um navegador mesmo. Ele é muito parecido com o Firefox. É, então, quem quiser também uma navegação mais segura, sem coleta de dados, tem essa opção do Tor. E a gente tem né, para algumas alternativas também que não são software livre, mas que tem uma política diferenciada de uso de dados. Né? O Vimeo, por exemplo, ele tem é, os vídeos não têm anúncios, e agora eles lançaram uma ferramenta de gravação de, de tela, que a gente chama de screencast. Então, dá para gravar aula, dá para gravar tutoriais, é uma ferramenta bem bacana. E o YouTube, para quem não conhece, também permite o licenciamento dos vídeos em Creative Commons. Então, inclusive, quando você for fazer uma próxima busca de vídeos na internet, depois que você fizer a primeira busca, experimente ir em busca avançada e filtrar por licenças Creative Commons para vocês verem como o resultado se modifica né, porque pouca gente conhece esse licenciamento dentro do YouTube então é uma prática que a gente também precisa ter né enquanto professores quando a gente colocar um vídeo no YouTube que possa ser reutilizado a gente indicar também a licença para que os motores de busca do YouTube possam identificar esse vídeo como um recurso aberto e a gente também tem o SoundCloud, que é uma ferramenta para música, áudio, podcast, sem anúncios. Eu gosto bastante para desenvolver atividades com os meus alunos, né? Quando eles produzem podcasts, a gente é, faz uma playlist aqui dentro do SoundCloud para eles poderem revisitar o material depois, é bem bacana. Bom, finalizamos as ferramentas abertas. Agora a gente vai para os repositórios de REA. Então a gente tem o RELIA, o repositório da Iniciativa Educação Aberta. A gente tem o EduCAPES, que é o repositório da CAPES, que eu já falei para vocês. A gente tem o MACRED, que é a plataforma integrada de REA do MEC, que está bem bacana também. Nós temos ainda esse Banco Internacional de Objetos Educacionais, que é bem antigo, mas que tem materiais bem relevantes. Então, vale a pena dar uma pesquisada para ver o que tem por lá. A gente tem o Arquive, que é uma biblioteca também gigantesca, com livros, filmes, software, músicas, sites e muitas outras opções também com acesso aberto. E claro, né gente, que vocês não vão é, saber de tudo hoje, então eu preparei aqui um, um, um beat com todas essas ferramentas que eu falei aqui hoje um pouquinho, e com muitas outras que eu já conheci, já experimentei algum dia, coloquei aqui nessa curadoria que vocês vão ter acesso nesse link, assim que a gente terminar aqui eu vou colocar lá no site, Deixei aqui as referências desse material que eu conversei com vocês hoje e vocês vão poder ter uma cópia pessoal dessa apresentação que vai ficar disponível em PDF lá no, no site do curso, no nosso ambiente do curso. E quero agradecer, quero abrir aqui, perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Quero deixar o convite, pessoal, para vocês é, acessarem o, os nossos fóruns é, opcionais, as nossas atividades opcionais ao final do curso. A gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês, então, quem puder gravar um vídeo lá contando sua experiência com a realização do curso, aquilo que mudou na sua prática, um videozinho rápido de 30 segundos para contribuir com o nosso trabalho e eu vou ficar muito feliz de ouvir os depoimentos de vocês e tenho acompanhado a participação nos fóruns, tenho acompanhado as discussões de vocês lá e para mim é uma alegria e um prazer estar é, tá na coordenação desse curso e deixo aí um desafio para que cada um e cada uma de vocês possa levar todas essas ideias, todo esse conhecimento para muito mais pessoas, para que a gente consiga cada vez mais disseminar esse amor pelo compartilhamento em todos os lugares que a gente passar. Então é isso, gente. Muito obrigada por, por esse tempinho de conversa. E a gente se vê lá no curso. Um super beijo, boa noite, uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau.